Você se considera uma pessoa organizada ou está perdida no meio de uma bagunça mental? Bem, eu passei muito tempo da minha vida desorganizado mentalmente até descobrir que dificilmente eu iria chegar onde eu desejava, pois a desorganização mental queima muita energia e o pior, você passa a acreditar que não é capaz de fazer as coisas. Olá, eu sou o professor Antônio Bisso, parapsicólogo, treinador mental. E nesse vídeo, nós vamos conversar sobre bagunça mental, desorganização mental. Por que que isso acontece? Talvez pelas pela toneladas de informações, todos os dias chego através das redes sociais... E aí ficamos perdidos. Ou pelo trabalho, pelas tarefas, pelos estudos, pelos filhos, pelos relacionamentos. Enfim, temos inúmeras atividades durante o dia. Sabe aquela sensação de que 24 horas não foi suficiente? É, deixa eu fazer mais uma pergunta. Alguma vez na vida você sentiu que a sua cabeça tinha mais coisas do que você conseguia lidar? Já sentiu o peso da sua mente mandando pensamentos, obrigações, contas, emoções, memórias, passado, inseguranças e medo. Lembre-se que onde há vida há bagunça. A gente vem aqui para o mundo e é colocado nesse caldeirão que é viver com os outros e viver consigo mesmo, sem nenhum manual de instrução. Porém creio que o fator primordial é a falta de um planejamento. Ou melhor, uma boa organização mental é efetivamente assumir o comando da sua vida e isso passa claro pela sua mente. Foi isso que aconteceu exatamente comigo. A bagunça mental é uma desordem da mente, que pode impactar diretamente no que estamos pensando e no nosso bem-estar. Claro que, naturalmente, já temos várias coisas na nossa cabeça para dar conta, mas existem fatores que contribuem para essa zona mental, para essa bagunça mental, para essa desorganização mental. Por exemplo, o volume de informações e a forma que essas informações são consumidas e processadas no dia a dia. As inúmeras escolhas que são necessárias fazer todos os dias. Como que comer, o que vestir, aonde dia, o que fazer, cuidar dos filhos, dinheiro, pagamentos e etc. Coisas fora de ordem, em espaços físicos. Você entra no teu quarto, entra na cozinha, enfim. Você dá uma viajada dentro de, da sua casa, do teu apartamento, de espaço físico... E percebe que é uma desordem. Automaticamente vai despertar pensamentos de desordem. Barulhos. Distrações. Também te levam a uma desordem mental. É impossível você conviver com barulhos e distrações. É, às vezes eu viajo para São Paulo para dar palestra. Me hospede, por exemplo, no Hotel Ibis, do lado do Congonhas. E os aviões sobem desce descem, isso faz muito barulho na minha mente, não é nada agradável. Coisas do passado, muitas lembranças do passado, ou excesso de vontade, de desejos no futuro, sem fazer acontecer. Tudo isso nos deixa presos aonde? Na ansiedade, negatividade, pensamentos negativos, improdutividade... Perde-se tempo, perde-se foco, perde-se energia. E aí a pergunta que você faz é: o que fazer diante dessa bagunça mental? O que fazer diante dessa bagunça mental? Então, deixa eu te dar umas dicas, que aliás eu encontrei no blog da Gabriela Brasil. Primeiro, você ouviu falar da fadiga decisória? Que é causada pelo volume de escolhas que somos forçados a fazer e que prejudica a qualidade das decisões. Eu tenho que fazer, eu tenho que fazer, eu tenho que fazer, e aí a qualidade vai para o lixo. É. Resgate a capacidade de filtrar o que é importante e o que não é. Faça uma listinha, isso é importante, isso não é importante. Segundo, organize o seu tempo. Sabe aquela sensação de que não tem o tempo? Organize. Às vezes você está desenvolvendo tarefas que não são importantes no momento. Pode se deixar para outra hora, outro dia. Cuidado com as distrações digitais. Né? Eu tenho dois celulares, um é profissional e o outro é pessoal, além de dois computadores, mas uso profissionalmente. Cuidado. O brasileiro ele costuma olhar 200, 250 vezes no celular durante o dia, as redes sociais. Isso vai desorganizar sua mente, vai dar uma bagunça na sua mente. Organize os seus espaços. Quando eu dou palestra nos colégios, por exemplo, eu vejo as mesas das professoras, os próprios banheiros, eu vejo como é que são as pessoas organizadas ou não. Treine a sua mente, quinto, treine, treine, treine, treine a sua mente. Para isso tem que dar um tempo, né? Sexto, pratique mais atenção e perdão para você. Esteja presente em tudo que você faz. Quando você está presente, a sua energia está presente. A sua energia está presente, você está com foco. Quando você está com foco, você está consciente do que você vai fazer. Estando consciente, as suas escolhas serão bem melhores. Pratique a aceitação e perdão. Errou. Aprender como não fazer? Nós vamos errar sempre. Não existe perfeição. Existe aprendizado nas suas atividades. Então, como eu comentei, esteja presente. Aceite, se perdoe, esteja presente, por favor. O quando está presente, a sua energia está aqui e agora. E todo o seu potencial energético está concentrado naquilo que você está fazendo no momento presente. Finalmente... É um desafio diário. Ter a consciência de que você é o que cria a sua realidade. E essa realidade é criada pela sua bagunça mental ou pela sua percepção consciente. Na bagunça mental, você pode ter um resultado inadequado ou indesejado por você. Mas na percepção consciente, na organização mental, você cria a sua história de acordo com os seus sonhos. Portanto... Creio que a palavra de ordem é desperte. Assuma definitivamente o comando. Qual o comando? O comando da sua vida. Pense. Faça uma lista de coisas que você tem que realizar. Use a agenda. Você sabe muito bem fazer isso, mas exercite, coloque em prática. Se organize, coloque a, a casa mental em ordem. E lembre-se que a sua mente está onde está a sua atenção, o seu foco, a sua energia. Saia dessa bagunça mental, dessa organização mental, tome cuidado, coloque a casa em ordem e você vai ver e vai ter tempo muito mais para você cuidar da sua criança interior e você vai criando a realidade que você deseja, porque você é capaz disso. Você tem esse poder de mudar e refazer a sua vida aqui e agora, está tudo dentro de você, Desperte essa ordem mental e seja feliz. Bem, eu espero ter colaborado com a sua evolução, se não, me perdoe, eu não sou iluminado, eu simplesmente comento o que eu vivo, o que eu vivi, o que eu aprendi, aquilo que eu pesquise, eu estou dividindo de coração com você. Assine meu canal no YouTube, no Telegram, Sua Mente Tem Poder, tem um outro canal. Deixe um comentário, deixe um like. Um abraço carinhoso. Não mascar. E até o próximo vídeo.